ela fez da arte sua moda e de sua moda arte sua maior forma de expressão sua cor assinatura Rosa Choque para muitos ela foi e ela ainda representa a maior e verdadeira rival de Coco Chanel de quem que eu tô falando Elsa Schiaparelli Bora descomplicar Gente, já vou começar, mas eu antes eu vou pedir para vocês. Se der, assiste tudo, que hoje é maratona. Se der também, aciona como seu favorito, compartilha com os amigos. Não esquece de assinar o canal. Isso é muito importante para a gente. Quanto mais inscritos, melhor. Mais fácil da gente existir aqui. E para quem ainda não me segue no Instagram... Meu Instagram é TT ttlaudares, das duas formas você me acha. Já deu seu like? Já se inscreveu? Compartilha e fica aqui até o final. Vocês não gostam de maratona? Hoje a maratona é verdadeira. Porque a gente vai falar de Elsa Schiaparelli. Nunca ouviu falar? Vou resumir, Rosa Choque. Ela inventou esse nome. Antes era só rosa, um tom de rosa. Um tom de rosa que existia no Peru. Mas ela deu o um nome Choque. E aí a coisa mudou. Choque, choque em português. Mas vamos lá para o princípio. Elsa Schiaparelli era conhecida como Schiap, para os íntimos. E quando eu falo íntimos, até mesmo as netas não falavam vovó, falavam escape. E assim foi escape. Mas ela era uma mulher poética à frente de seu tempo. Nasceu em Roma em 1890 em uma família aristocrática e extremamente intelectual. Para vocês terem ideia, o pai dela. Era professor catedrático na Universidade de Roma em literatura e língua árabe. O tio foi um famoso astrônomo que descobriu umas crateras em Marte que, por sinal, ainda leva o nome dele, diz que é O primo do pai foi um egiptólogo, é isso? É. É que descobriu a tumba de Nefertari, foi ele que descobriu o Vale dos Reis. E ele foi, mais tarde, o diretor do Museu de Turim, que é até hoje o segundo maior museu em acervo em obras egípcias. Então, notícias e referências e coisas aconteciam muito forte na casa dela. Mas ela não era homem. E o pai dela queria que ela fosse homem e a mãe dela achava ela feia e essa criança de certa forma solitária passava a vida sabe aquela coisa de pobre criança rica parece coisa de novela essa mesma que ela morava no Palazzo Corsini um prédio para vocês terem noção que hoje abriga um museu de arte deixa eu ver qual arte que eu não sei de cor de arte antiga é a Galeria Nacional de Arte Antiga de Roma para vocês terem noção é o prédio não era coisa à toa né era uma coisa bem importante e assim solitária cheia de ideia ela nasceu e cresceu do tio astrônomo que bateu o olho nela olha isso, ela contava a seguinte história, que quando ela nasceu aqui no rosto, ela tinha umas pintinhas, e essas pintinhas eram iguaizinhas ao formato da ursa maior, que por sinal, foi sob o signo que ela nasceu. Dali, seu grande amigo, Salvador Dali, era apaixonado com essas histórias de infância da Elza Schiaparelli, Desde essas pintinhas até aquele mais gostava, que era se achando feia, a menina pensou: Hum, o que, que eu faço? Já sei. Quando uma pessoa vai embelezar alguma coisa, coloca flores. Ela enfiou semente de flor no nariz e nos ouvidos, porque ela achava que dali nasceriam flores, iam florescer e ela ia ficar bonita. Olha a cabeça dessa criatura. Dali era tão fascinado com essa ideia que, inspirado nisso, ela ele fez o quadro Flower Woman. Mulheres flores. Mulher flor. E depois disso eu fiquei pensando, gente, quantas vezes eu já não vi bem uns manequins, até mesmo na, na, em loja de departamento, ou em feira, em estande, aqueles manequins que as pessoas põem a cabeça todinha de flor. E a gente pensa que alguém criou, né? Criou, Salvador Dalí, inspirado na história da Elza Schiaparelli, e alguém, ó, muito inteligente, falou, ha, conheço, já sei o que eu vou fazer nessa vitrine, já sei o que, é que eu vou fazer. Aos 21 anos, acho que ela estudava Filosofia na Universidade de Roma, ela resolve escrever um livro chamado Aretusa. Só que o livro era de poemas eróticos. Imagina a reação da família. Família romana, gente, o Vaticano fica em Roma. Toda certinha, toda acadêmica, só intelectual, só gente... Oi? Londres com ela, Londres? Pensa bem, Londres sempre foi uma cidade de contraste entre o tradicional e o vanguardismo de expressão, antes mesmo das pessoas caírem a ficha de que aquilo ali podia servir, né? a gente está falando de tendência agora, Londres é um lugar para nascimento de tendência, Rebelde, em contraste com uma elegância de tradição por causa da família real. Lá foi ela para lá, porque os pais tinham esperança de que ela fosse fazer, debutar, conhecer umas famílias, arrumasse um bom casamento. Só que, para onde ela foi? Para reuniões que, que tratavam de coisas do outro. O mundo, coisas um pouco místicas, um pouco mágicas, onde ela conheceu um conde britânico polonês, se não me engano, isso mesmo, William de Vendt de Carlor, que na realidade não passava de um charla. Charlatão. Ele era aquele que via e se dizia um médico paranormal. Oi? Hã? A gente já viu isso recentemente, né? Ou seja, desde que mundo é mundo, tem médico paranormal. Charlatão. Ah, tá. Achei que era só ali no Goiás. Não. Aqui no Brasil. E lá em Londres, em 1914, isso já era realidade. Muito bem, ela ficou maravilhosa, maravilhada. Aliás, dizem que o cara era uma coisa de convencimento. No mesmo ano, eles se casaram no civil e pasmem, sabe quem foi? Os, os testemunhas, os padrinhos que assinaram? Gente que estava passando na rua. É. Transeunte, pedestre. Gente que estava passando na rua. Foram as testemunhas do casamento deles. Lógico que charlatão, né, gente? É perna para quem tem. De Londres, eles foram para Paris. E aí o povo já, epa, esse cara é esquisito. De Paris, eles foram para Monte Carlo. De Monte Carlo, eles trataram de embarcar no navio onde a Elsa conheceu uma grande amiga dela, aquela que viria a se tornar sua gran, uma de suas melhores amigas, Gabi Picabia, mulher do pintor Picabia. Aí eles chegaram em Nova York. Nova York, pai coisa, o FBI, ó no calço deles. Cascaram fora, foram para Boston. Em Boston, ela ficou grávida. E aí, em 1920, ela deu luz a Ivone. Logo depois que a Ivone nasceu, o que, que aconteceu? O maravilhoso médico, vendit de Carlo, também sumiu no mundo, deixando Elsa e a filha para trás. O cara foi assim, realmente o FBI já estava atrás dele e em 1926 ele foi encontrado morto no, no México. Bom, voltando para 1920, lá estava a Elsa sozinha, solitária, abandonada com um dinheirinho pouco que sua mãe enviava, porque eu acredito que nessa altura do campeonato, o pai, o tio, o primo do pai, ninguém nem devia querer saber da Elza mais, ela devia ser meio vergonha da família, e a mãe mandava um dinheirinho para ela. Aí ela nunca mais teve notícia do cara, até que ele se deu por morto, e a Gabi resolveu dar um conselho a ela, para que, que você vai ficar em Boston? Vem para Nova York, que eu te ajudo. E aí ela foi para Nova York, onde ela arrumou vários bicos. Trabalhava aqui e ali, como dava a vida. Até que a Gabi foi uh, colocando ela no círculo de amizades dela. Foi quando ela conheceu Marcel Duchamp, é, aquele do início do dadaísmo. Edward Steichen, que é um grande fotógrafo. Trabalhou alguns anos para Vogue. Se vocês tiverem interesse em fotografia de moda Steichen, é um, um fotógrafo muito importante, que inclusive o Pier Paulo Piccioli, do Valentino, gosta muito mais. Voltando, ela está lá em Nova York quando a Gabi nota que a uh, Ivone não estava mexendo muito bem. Ela é, tem uma narrativa que fala que ela parecia um caranguejinho e ela não se virava no berço direito. Ivone estava com pólio e precisava ser tratada. Nessa altura do campeonato também, a, a Ivone começou a falar um pouquinho e a, a primeira palavra dela, que ela balbuciou, foi gogo e pronto, virou o apelido dela. Ninguém nunca mais chamou Ivone de Ivone, ela virou Gogô. Gogô, isso que até o final de sua vida. Mais uma vez a Gabi falou, você vai fazer o que aqui em Nova York? Que você não conhece ninguém. Vai para Paris, que a vida é mais barata lá. E você vai conseguir tratamento para a Gogo em Paris. Assim ela fez, voltou para Paris em 1922. Chegando em Paris, ela conseguiu o tratamento, uma família maravilhosa, um médico que acolheu muito a Gogo, porque ela tinha de tomar, foi um tratamento longo, ela tinha de tomar choques, toda semana, choques elétricos, aqueles tratamentos de antigamente, mas super funcionou. Do tratamento na França, ela teve de ir para para ser tratada na Suíça onde ela começou a estudar ela passou todos os estudos da Gogo foi na Suíça e aí a Elsa tinha de se redobrar e se virar para conseguir dinheiro para criar essa menina mas aí ia ela começou a correr para achar para encontrar achados de antiguidade para antiquários então, coisas bonitas, peças diferentes, verdadeiros achados mesmo. É, então, ela fazia isso. Até que um dia, ela sempre envolvida com, com artistas e tudo, ela conheceu Paul Poiré. Conversando com Paul Poiré, falou, nossa, você tem excelente bom gosto. Por que você não investe na carreira de designer de moda? Você devia desenhar, criar peças. Ela ficou com aquilo na cabeça, né? Era tempo do surrealismo, do dadaísmo. Todas essas coisas, as pessoas que circulavam por Paris, eram assim, De Quirico, Salvador Dalí, Jean Cocteau, Paul Clé, Miró, Picasso. Era só gente assim muito cabeça. A coisa acontecia em Paris. O que, que ela fez? Ela, amiga de Marcel Duchamp e de Jean Cocteau, ela começou a conversar com eles e foi criando lá na cabeça dela, que já era tão criativa, elementos para questionar as coisas. Somado ela foi de fato convidada, uma, certa vez convidada para um almoço no Ritz por ninguém mais, ninguém menos que Michel de Brunhoff. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Michel de Brunhoff, mas eu falei sobre ele no vídeo do Yves Saint Laurent. Se você ainda não assistiu o vídeo do Yves Saint Laurent, eu acho que vale super a pena. Essa informação está no primeiro vídeo dele. Vai lá. Assiste que, ó, não sei se é aqui, se é aqui, se é aqui, se é aqui, mas se não for em lugar nenhum que tiver o link, você anota e depois você assiste. Michel de Brunhoff era o todo poderoso da Vogue Francesa, ele ditava a moda na Vogue Francesa, convida a Elsa Schiaparelli para ir a um almoço, sabe esses almoços das mais mais? E ela tinha encontrado com alguma amiga que falou que tinha umas armênias que estavam fazendo... Aí ela elogiou o suéter da amiga. Ela falou assim, ah, tem umas armênias que estão fazendo esses tricôs. E aí eu encomendei. E... e ela falou, nossa, ficou muito bonito. Foi lá e falou assim, olha, eu queria um, um, um suéter para eu poder usar. Mas eu quero assim, imagine um desenho de um laço borboleta. Feito por uma criança da pré-história. Foi, foi essa a orientação dela. Você borda, mas você borda aquela coisa meio mal, coisa de criança mesmo. Então, em alguns lugares não vai aparecer ele todo branquinho. Em alguns lugares vai aparecer um pouquinho de preto. É como se fosse um pouquinho transparente. Então, eu quero que você faça esse laço. Ficou pronto, ela vestiu o almoço marcado para X horas, ela chegou atrasada quando todo mundo já estava sentado. Ou seja, de certa forma, todo mundo se virou. Quem é essa? E ela, né, chegou. Resultado, todo mundo, já viu aquela coisa de quem nunca, né? Grupo de mulheres invejosas, ainda mais que estavam as mais, mais, mais famosas. E quem é essa que se dá o direito de chegar depois de mim? Elsa Schiaparelli. Saiu de lá com uma encomenda de 40 sweaters e 40 saias para a loja de departamento Strauss de Nova York. E Michel de Brunhoff, lógico, vendo toda a história, falou vou fazer vender isso isso vai acontecer e começou a chover encomenda e aí ela não fez mais somente esse laço bobo saiu gravata saiu a gente chama de laço bobo tá gente em português que é aquele é esse laço borboleta que ele tem um certo movimento pela fluidez do tecido ele cai assim eu acho que é por isso que é bobo não sei mas é, você fala com a costureira que sabe é isso e aí, uma coisa que eu tô aqui pensando. Vocês notaram por onde ela começou? Suéter, tricô, linha esportiva. Quem gostava de uma marralha de jersey, um suéter, um tricô, uma linha esportiva? Coco Chanel. Que já ó, ficou de olho. Já não achou a menor graça, porque já saiu, porque até lá. Ela reinava, porque é bem verdade que isso aconteceu em 1927. E Cocô Chanel imperou, imperou, reinou absoluta na década de 20. Se a década de 20 teve uma criadora, foi Cocô Chanel. Mas a década de 30 foi Elzis Schiaparelli. E aí a gente vai começar a arquitetar as mulheres se as mulheres em 20 elas eram assim esportivas elas eram elas meio que a uh, desafiavam aquela coisa meio andrógena andrógena de menino esportivo em 30 elas eram elas eram um pouco Prada, daí aquela exposição que teve das conversas, né, impossíveis, da Prada e Escaparelli. Eu tenho até aqui, depois eu mostro para vocês o livro. Ah, aproveita quando editar, coloca aí, ó. Aí, o ah, que que acontece? Elas eram meio Pradas, a década de 30 eram, era de mulheres intelectuais, seres pensantes. Por quê Dizem conversas impossíveis são, elas são de Aham. Uhum. A Miúcha Prada ah, é contemporânea, é de agora. A Elsa Schiaparelli, a gente vai ver, a Elsa Schiaparelli morre em 73. Elas poderiam algum dia terem se encontrado para conversar sobre as memórias da Elsa, mas isso nunca aconteceu. Por e isso que... a Miúcha seria o quê? Criança, né? Ah! Assim. É, criança, não, criança, é, criança. Milcha de certo teria o quê? Uns 10 anos, Miúcha de 63, eu não lembro. Eu não lembro de quando era Milcha Prada. Bom, você olha aí e você calcula. Os anos 20, Chanel chegou, colocou o tailleur, colocou o vi em 29. O little black dress, o pequeno vestido ou o vestidinho, não era, não era assim pejorativo, vestidinho preto, era um passeparto, é o Ford, e chega a Elsa com aquele laço, enquanto uma estava querendo passar sem ser vista, a outra literalmente se enchia de bordados, de plumas, de pele de tudo certa de sua independência ela fez um voto consigo mesma nunca mais ela se casaria porque ela entendia que ser independente naquela altura do campeonato para fazer o que quer para assumir sua liberdade de criação ser amiga de todos aqueles artistas não combinava com ter um marido ter um amante, ter um caso. Ela precisava de atenção, claro, mas aí ela tinha um mundo de cachorro. A Gogô estudava em, na Suíça. Elas só se viam no verão. E aí, entre amigos e cachorros, Elsa vivia em um apartamentinho bem pequenininho que foi, que ficava na Número 4, rue de la paix, isso foi em 27, mas com a história do suéter, o suéter alavancou a carreira dela, como eu já falei, e muitos clientes foram chegando e chegando chegando a ter fila na calçada para subir para o apartamento dela, ela dormia e trabalhava nesse apartamento, ela fez umas, umas prateleiras onde ela colocava bolsa, arrumava tudo e uns biombos para esconder cama caminho do banheiro cantinho de cozinha para vocês verem que quem quer faz faz acontecer e ela daí então ela sempre gostou de biombo aliás biombo era moda né A cocô Chanel também fazia isso gente a cocô chegava a esconder a porta de saída para todo mundo ficar pensando como é que eu saio daqui e ela poder ficar com os convidados a noite inteira de tanta carência Aí, o dinheiro foi entrando e ela alugou o primeiro andar desse prédio no número 4 da Rue de la Paix. E aí, o que, que ela fez? Se antes o nome da marca dela era Schiaparelli pour sport, agora ela se tornava Schiaparelli pour Sport pour la ville, pour la nuit. Deixa eu ver se é isso. Escaparelli, por la ville, por pour por l'essoir. E aí eu, eu pergunto a vocês, em 32, isso não é a vida? Se, é, se tem uma, algo para o esporte, para a cidade e para a noite, tá feita a maison. Nascia a maison Escaparelli. E qual que era a decoração? Ahá! O que, que era de moda na época? A coisa mais luxuosa para você viajar? De navio. E foi navio. Ela chegou a colocar taxas ao redor das passagens. Nesse showroom, nessa boutique dela. Para ficar aparentando fuselagem de um navio. Depois ela pintou o mapa... Do, da costa basca na parede o, lembra aquelas fotos de transatlântico quando tinha então, ela pintou algumas paredes ela pintou em azul outras ela pintou em verde para lembrar aquele tom de mar as cortinas dos provadores eram em verniz preto e os móveis em preto fosco 1931, Elsa Schiaparelli inova, ela lança a primeira saia calça, Chama uma saia, como é que ela falava? Uma saia dividida, ideal para a cidade, para quem gosta de fazer ciclismo, por exemplo. A primeira parte da década de 30 ficou bem caracterizada, especialmente nos Estados Unidos, pelo avanço pela importância da arquitetura. E aí, ela pegou... Quer dizer, em 20 já tinha isso, que é o Art Deco, né, gente? Que Nova York super inspirou o Art Deco como referência arquitetônica. O que, que vai acontecer? Ela vai afinar a silhueta como se fosse um arranha-céu. A pessoa é reta, chapada, ou seja, não tem essa coisa da dessa sexualidade dessa sensualidade sexualizada mas sim lembra que eu falei que era coisa do intelectual então ela refaz a silhueta ombros importantes tanto é que ela é que vai fazer o padding nos ombros ou seja o uso da ombreira cada vez maior para fazer com que a silhueta fique a cintura fique sempre mais afinada então ela cria essa mulher angular essa mulher alongada como um arranha-céu e para ajudar a alongar ainda vem chapéu chapéu os chapéus são interessantes chamam a atenção como ela os ombros eram cada vez mais e mais largos e aí a gente vai ter muita inovação, porque a gente tá falando de ombro mais e mais largo, o que que a gente tá querendo, quando a gente alcança isso? Com blazer, com uma, eles usam um jacket, que a gente talvez fosse um paletó, a gente não tem uma palavra, não é uma jaqueta, tá gente? É porque blazer, algumas pessoas podem me questionar, blazer tem uma origem náutica, mas a gente usa blazer pra tudo, assim como paletó tem uma origem de tirar o pó uh, de colocar por cima tem um pouco a ver com automobilismo então ou mesmo com a coisa equestre a grande inovação que a gente vai ouvir falar da Elza vai ser em, em 32 vai ser justamente um vestido que ele é um vestido tubo longo reto seco vestido de noite que vem com um blazerzinho curto, todo uh, bordado em paetê e que pela primeira vez traz zíper. A Elsa é a primeira pessoa a colocar zíper em uma roupa de alta costura. Tá vendo? Mais uma inovação. Ela foi cheia das inovações. Os anos 30 trouxeram muitas pesquisas têxteis. E a Elsa Schiaparelli adorava aproveitar toda essa inovação tecnológica para usar nos vestidos dela. Tanto é que em 34 ela fez um vestido que ela chamou de vestido tronco. Era um vestido em rayon amassado, marrom que a pessoa ficava parecendo um tronco de árvore, segundo ela. E ainda uma capa de noite e um tecido, tipo um celofane, que chamava rodofane, que era transparente e ela chamou de capa de vidro, para você sair à noite com esse material sintético transparente. Ela era assim, gente, era o um, era um mundo da fantasia de Elza Schiaparelli, que ia muito de encontro ao mundo da fantasia de Dali, de Quirico, Picasso. Era assim: se alguém deve estar aí do, lado, do outro lado falando assim, a mulher surtava, é por aí. Mas muito bordado, muita lantejoula e onde gostava de muito bordado, muita lantejoula que gostava de aparecer? Hollywood. Depois da crise de 1929. O Goldwyn Meyer ele queria que Hollywood emplacasse de vez. E aí, o que, que ele fez? Ele falou, quem é boa, quem é boa, Cocô Chanel. Foi e contratou a Cocô Chanel. Agora, você imagina, não sei se vocês já viram o vídeo da Cocô Chanel. Cocô Chanel chegando em Hollywood. Gente, estrela, medida estrela, tipo... Chega aquelas estrelas, né todas as trazadíssimas para ver a costureira, ver a roupa, pronto. Ego, ego, ego, ego, ego, a estrela era de Hollywood, Chanel se considerava uma estrela, foi uma guerra de foice, Chanel fez acho que dois ou três filmes no máximo e rompeu o contrato, era um contrato milionário, diz que ela não aguentou. Porque, como assim? Ninguém vai tombar para Chanel? Oh filha, se a costureira aqui, estrela de Hollywood sou eu. Não aconteceu. Eles partiram então para que Schiaparelli. Em 33, que Schiaparelli foi aos Estados Unidos. Chegou em Nova York. Uma viagem que era para ser para Nova York. Quando viu, já estava em Beverly Hills Beverly e que é onde tem a indústria do cinema e lá ela assinou um mega contrato e voltou para casa nessa altura do campeonato ela já atendia algumas estrelas de Hollywood inclusive foi a Joan Crawford que já era cliente dela que chegou para o Adrian que era o figurinista de Hollywood tipo Masterchef e falou: Não quero, eu quero que você coloque mais ombreira para mim, assim como faz a Elzis, que aparelha em Paris para minhas coisas, que vai melhorar a minha silhueta. E de fato, porque ela tinha quadrilzão, aí ó, equilibra, constrói uma cintura pequena, certo? Beleza, vamos embora. 34, veio esse vestido, ela ficou lá com o, com o contrato com Hollywood, aí beleza, e aí começou, vocês notaram que começaram os anos 30 né, sucesso atrás de sucesso, em 1934, as portas do paraíso se abriram, a revista Time conceituadíssima, pela primeira vez, publicou em sua capa uma mulher da moda. Elsa Schiaparelli. Gente, a Chanel deve ter arrancado os cabelos de raiva. Esse dia deve ter fumado um maço de cigarro. Seguido. E a capa da revista Time dizia, apresentava ela como uma dos árbitros da ultramoderna haute couture, alta costura. Ela foi a primeira fashion designer que colou, que foi honrada pela revista Time. E hoje, quando você, a gente estuda história da moda, a gente sempre usa essa revista Time. Em seguida, a gente vem com o Dior, que ele também saiu na revista Time anos depois, na época do New Look, depois que ele já tinha né, carimbado o New Look com uma tesoura. Quando ele começa a falar como é que a mulher tinha de se vestir. Ela foi a primeira. A partir daí nasceram as parcerias com Dali, com Cocteau, que renderam muitos frutos e uma criatividade absurda que até hoje a gente reconhece como as criações icônicas da, da Schiaparelli. Em 1935, a produção da Schiaparelli já contava com 10 mil peças ao ano. Gente, a gente está falando de alta costura. Isso é muito importante, 10 mil peças ao ano é muita coisa. Naquele ano, Salvador Dalí criou um, tele, um telefone, não, um perfume em forma de disco de telefone. Aí ela já começava com a indústria do perfume. Foi nesse ano que ela começou a, ina a, a inaugurar, que, que ela começou com coleções temáticas. É muito importante, mais uma contribuição da Schiaparelli. Coleções até então, elas não tinham um nome, elas não seguiam um tema. Era coleção desse ano, outono inverno, verão, não tinha um nome. E a primeira de 1935 foi Stop, Look and Listen. Foi para o verão de 1935. Ela gostava de estampa e foi nessa coleção que ela colocou uma estampa de jornal. Pelo que eu lembro, que eu li na, na biografia dela, era uma estampa de um jornal que ela tinha visto, não sei se ela, que uma sueca embrulhava peixe, era uma coisa assim. Porque ela tinha um armário onde ela colocava tudo que ela achava interessante. Então alguém dava um... Ela tinha uma coleção enorme de kimono, de túnicas, de tecidos, tudo que ela achava bacana ela ia colocando nesse... Coisas do Peru, porque mais tarde ela vai ao Peru, ela se apaixona pelo Peru, então ela traz cor, coisas, ah, isso aqui é desse lugar, ah, tem uma cor bacana, leva pela cor, só que, ao invés de deixar espalhado, ou deixar, ela colocava tipo uma memorabilia, tipo um, um, um, um wunderkammer, um, um, um armário, wunderkammer, é um armário de coisas de coleção, tá, é tipo uma, um, um armário das maravilhas, das curiosidades. Coisa de colecionador. Depois eu explico o que é Wunderkammer. Em 1936 ela já estava muito bem. E aí foi a vez dela comprar um imóvel número 21 na Place Vendôme. Place Vendôme é aquela praça em Paris onde tem o Ritz. E aí ela ficava oposto diagonalmente ao Ritz. Então... Quem estava lá na porta do Ritz para entrar no carro, olhava assim, via lá, Elza Schiaparelli. Entendeu? Ou a arquitetura, ela confiou a Jean-Michel Franck, que, cuida, que fez uma espécie de gaiola dourada dentro da loja. Então, aquela coisa de raridade, de aves rara de liberdade, porque alegoricamente o Picasso, por exemplo, usava muito, lembra desse negócio? até a filha dele chama Paloma, né, usava muito essa coisa de, de pomba da paz, de pomba, o Picasso tinha esse negócio, e na época também muitas pessoas colecionam, desde, desde, desde o Ar Nouveau, tinha essa coisa de você ter aquelas gaiolonas em casa com pássaros raros. E ela sempre dizia que ela se sentia numa gaiola, como se a liberdade dela fosse contida. Então, o Frank fez... Essa, essa gaiola enorme, onde ficavam os manequins dentro da loja. No primeiro andar, toda a parte de provas, os salões de provas e as costureiras. E no último andar, na, na mansarda, uma salinha pequenininha era o que sobrou para ela, para ser o escritório dela. E também ninguém ia lá. Aí, ela pediu para o Dali para dar uma decorada. O Dali tinha ganhado um urso gigante de um, de um desses benfeitores dele, e ele, de pelúcia. E ele achou o máximo, aí ele mandou tingir esse urso gigante de rosa e encaixar nesse urso gigante de pelúcia rosa umas gavetas para que as pessoas pudessem expor coisas e olhar coisas. E aí eu fiquei pensando, só um big parênteses, eu fui num desfile uma vez em Milão que tinha no meio de tudo um urso enorme rosa. Aí eu olhei para uma amiga que trabalha também com tendência, trabalha para câmera moda, eu falei assim, nossa, que legal esse urso, né? Ela olhou para minha cara como se eu não tivesse falado nada. Ela, ah, eu hoje estou achando que ela devia saber a história do urso desse Caparelli. Será? Mas agora eu também vou fazer essa cara quando alguém colocar um bicho de pelúcia. Tipo, hum. Aí, o que acontece? Ela é um sucesso. O Dali faz mais coisas, decorando a loja e a criatividade come solta. No dia 4 de dezembro de 1936, o New York Times publica, tipo, dicas de guarda-roupa de Elza Schiaparelli. Elza Schiaparelli fala para você, mulher, que quer saber o que é essencial para o seu guarda-roupa, o que você deve ter. E o que ela diz? Um casaco de pele. Um tailleur de tweed, um tailleur escuro, preste atenção, não era preto, era escuro, pode ser marrom escuro, pode ser azul marinho, né, um tailleur escuro. Um vestido de tarde, achei charmosíssimo, né, um vestido de tarde, porque você pode ir às compras elegante, você pode ir a um almoço, a um chá. Quatro chapéus, você vai coordenar com o chapéu e com o seu casaco de pele. Seis pares de sapato, amei, vocês viram que assim, é a maior quantidade, é sapato. Seis pares de sapato e quantos acessórios você puder ter. Eu acho até que ela inventou essa história de pulseirismo, por isso que em homenagem a ela eu coloquei esse mundo de pulseira, né? Olha, eu adoro uma coisa temática, né gente? Se vocês olharem, volta a olhar todos os vídeos, olha como eu tenho uma tentativa dessa temática. Eu adoro. Aí, é, para mim, ela inventou o pulseirismo, porque naquela época passou a fazer moda, Helena Rubinstein usava, tinha várias mulheres da época, mas começando com a, até a própria Chanel, fez uns braceletes assim largos com o Conde de Verdura, enfim, eu acho que ninguém, nunca vi ninguém falar assim de pulseirismo nessa época, mas que existia, existia. Fora isso, vocês viram que ela falava quatro chapéus. Madcap foi um chapéu que arrasou quarteirões, invadiu toda a imprensa da época. Era tipo um gorrinho, que a pessoa, um gorro não, uma toca, que a pessoa encaixava. Agora ela podia botar para frente, ela podia botar para trás, ela podia dar um jeito para o lado. E aí ele vinha com uma parte aqui, tem até uma foto, quer ver? Ela vinha com uma parte que você dava um laço e amarrava na, na cabeça. Amarrava na cabeça, não. Amarrava, olha aqui a Elza. Amarrava ao redor do pescoço. Esse era o Madcap. Tipo, touca maluca. Você faz o que quiser. Só que, o que aconteceu? Teve uma atriz de Hollywood... Que foi e fotografou. Hollywood vendia aquelas fotos autografadas, né? Ela fotografou uh, com, usando esse Madcap. E aí uh, vendeu essas fotografias. Foi um sucesso. Ela vendeu um milhão de fotos autografadas. Pena que a Schiaparelli não ganhou um centavo dessas fotos. Porque ela comprou. O Madcap era dela. 1937 também vai ser um ano importantíssimo na vida de Elsa Schiaparelli, consequentemente na vida da história da moda. Por quê? Lembra que eu falei daquele Wunderkammer, o gabinete de curiosidades? Gabinete de curiosité. Então, gabinete em português de curiosidades desse armário Nesse armário estava o torso de Mae West. Hum? Como assim? Ela não fez umas... A Elsa Schiaparelli não fez umas criações para Hollywood. Pois muito bem. Teve um filme que a Elsa tinha que fazer figurinos para Mae West. Mae West era uma atriz de Hollywood que tinha o corpo mais sensual, mais curvilíneo, mais desejado. E a Hollywood falou, precisamos que você venha aqui tomar as medidas de meio a Ela falou, não posso. Não, mas precisamos. Não posso. O que eles fizeram? Fizeram um molde em, é, e fizeram o figurino, o Torso da Mae West, né, sem cabeça, e enviaram para Paris, a Elsa recebeu o Torso da Mae West, fez os, os figurinos para o filme, e quando os figurinos chegaram lá em Hollywood, a Mae West já tinha engordado uns quilinhos, e aí não servia, mas a costureira de lá deu um jeito, e ficou tudo lindo, e ficou tudo bom, e o do de oeste ficou lá em Paris. E todo mundo, ai, a mulher dos desejos. E aí, veio a ideia de ter um perfume. Um perfume rosa choque, uma cor da China e do Peru, mas não do Oeste cor de gaúcho do Chile. Essa era a cor rosa shocking com a qual Elsa Schiaparelli se identificava. Ela era capaz de esquiar toda de preto e fazer um chapéu nessa cor. Nesse mesmo ano, ela faz aquele... Eu vim agora aqui, ó. Ela faz esse chapéu. Com o Dali, aqui olha, Schiaparelli Prada Impossible Conversations, que eu estava falando agora há pouco. Essa aqui é a gala, a gala Mulher do Dali, com chapéu sapato. Ele foi feito em duas versões, uma toda preta e uma preta com o salto em rosa shocking. Ok? Aí, esse shocking foi o nome que ela escolheu para o seu novo perfume. Esse novo perfume tinha vários elementos. Shocking, uma cor nova. Ela resolveu pedir para Leonor Fini, uma, tri, uma artista, fazer... Moldar o frasco do perfume ao qual a, a Leonor Fini bem disse: falou assim, vamos pegar o torso da Mae West. Você tem aí, né? Já é a mais desejada. Pegou o torso da Mae West, fez a o vidro do perfume e o dali pintou ao redor na embalagem precisou nem de campanha publicitária foi um hit de venda e aliás vai ser justamente todo o, o, o ganho do perfume choque que vai manter a Elza Schiaparelli até o fim dos seus dias ela vai e faz esse perfume Rosa Choque também nesse ano de 1937 Vai ser o ano que ela e o Dali fazem o vestido lagosta. É, além de colocar um vestido todo branco com uma faixa cor de lagosta e uma lagosta estampada, faz aquela estampa localizada, sabe? Que o Dali pinta a lagosta. Quem vestiu o vestido e fotografou para o mundo inteiro ver? Wallace Simpson. Oi? Duquesa de Windsor que era assim a referência de mulher amada da época porque ela tinha feito com que o rei abdicasse o trono por ela então ela usa essa coisa extravagante excêntrica provocante sucesso total e absoluto a Elza Schiaparelli ela sabia unir a arte a técnica e trabalhar fortemente a originalidade, fazer coisas novas. Ela, nessa época, ela foi a primeira a lançar, aliás, é algo que a gente vê aqui também, tailleurs com botões como joia, botões, lógico que era bijuteria, mas botões em metal, trabalhados, botões... Rebordados, que até então, se a gente lembrar, a época que a gente teve essa moda de botões bordados, não esses em metal, metal trabalhado, tinha sido no século 18 nos uniformes masculinos. né? Então, as vestes femininas ainda não tinham utilizado esses botões como objeto de enriquecimento do costume. Ela vai usar, tanto é que ela adorava bordado e ela foi uma assim, encorajadora da arte da Maison Lessage, ela bolava lá com Dalí, com Cocteau, chegava na Lesage, e falava, "Tô com uma ideia, vamos desenvolver isso daqui, e incentivando, ela chegou a incentivar a Maison Lesage a pesquisar vestes eclesiásticas da Idade Média, e também como eu falei uh, bordados de, de uniformes militares do século XVIII tinha muita pesquisa não era não é só assim uma doideira da minha cabeça tinha a doideira da minha cabeça combinada numa conversa com um amigo mas existia técnica existia pesquisa existia um porquê por trás quando a, a Chanel disse quando a Chanel viu o, o shocking que a Chanel falou, cruz credo, parece dente sangrando. Uh. A Chanel re se referia a Schiaparelli como a italiana. E a Schiaparelli, por sua vez, se referia a Chanel como a costureira. Porque a Chanel tinha o rigor da costura, ela arrancava tudo com a sua tesoura, já a Schiaparelli, Criava e inicialmente ela não sabia, gente, pregar um botão, mas ela foi aprendendo. 37 foi também o ano da coleção música. E aí, lembra que eu falei desses botões? Os botões dos tailleurs de, dessa coleção música eram em forma de notas, music eram em forma de notas musicais, clave de sol, então tudo meio que casava e combinava. Achei aqui, olha. Do catálogo do, do, do, do, do Duquesa de Windsor, da coleção privada deles, que foi leiloado, tá aqui, ó. Uh, retrato de Mrs. Wallace Simpson, no, de, no castelo de Condé, de Candê. Abril de 25 de 1937, foi feito pelo Cecil Beaton essa foto é a pedido da Vogue. Foi feito pa para a Vogue, no, uh, ela vestindo um vestido Schiaparelli de organza branca com o desenho, com o design, com o motivo de Salvador Dalí. É, eu vou mostrar a foto que foi leiloada, que era uma foto da coleção da Wally Simpson da Duquesa de Windsor, e aí depois a gente acha uma foto do vestido melhor para vocês, mas é essa foto que realmente causa um impacto tremendo e ajuda, evidentemente, a divulgar mais e mais essa maison que agora já estava consolidada, né? Afinal de contas. Ela já estava num dos endereços mais prestigiados de Paris, que era a Place Vendôme. Ainda é até hoje e é conhecido como endereço uh, há muitos séculos, onde ficam as melhores joalherias, assim como a Cartier. Vamos lá, falando em Cartier. Ah, também é interessante mostrar uma foto para vocês. De um broche, lembra que eu contei que a Schiaparelli usa, tinha a ursa maior no rosto em, em, em pintinhas? Então, ela pediu e o Slumberger, que foi um dos grandes joalheiros de todos os tempos, ele fez para Schiaparelli um broche de platina com brilhantes, da Ursa Maior, que era um dos broches que ela mais gostava e mais tinha como querido, que ela usou durante toda a vida. Aliás, esse broche eu olhava e falava, gente, coisa esquisita. Por que essa brocha estranha? Essa mulher era esquisita mesmo. E nem imaginava que tinha todo esse significado. Depois eu vou separar algumas fotos, que aí dá para ir encaixando no... No... No vídeo, né? Essa, por sinal, pode ser uma delas, já que eu não estou achando aqui tão rápido quanto eu achei aquela outra. Aqui, olha o vestido. Vestido com a lagosta. Gente, vocês não reparem, a ideia é essa mesmo. Eu sei que a gente poderia editar muito mais, fazer alguma coisa muito mais uh, tecnológica. Mas nossa ideia de aula e como uma aula é justamente fazer a coisa na real, Me, bem aquele homemade. Olha aqui, esse edifício, é esse é o Broche. Aqui ela está com o Dalí. Salvador, dali, deu? Pronto, esse era o famoso broche, queridinho dela. Outras fotos, eu, o Yogi encaixa depois, mas a miúde melhor para vocês. A gente vai em frente para contar que... Pá! Aconteceu uma paixão repentina, um amor à primeira vista. Com uma casa. Na Rue de Berry, uma casa do século 18 que pertenceu à sobrinha do Napoleão Bonaparte. Mas aparele quando viu, falou eu quero essa casa para mim. E comprou a casa. No andar, no, no porão da casa, ela tinha um porão grande, ela fez tipo um barzinho, aquela coisa meio no ar, onde ela cozinhava para os convidados dela, ela dava as festinhas para os íntimos, ela recebia para a festa, mas sempre nesse clima meio cult, cultural, intelectual. Ao lado da casa dela era a Embaixada da Bélgica e tinha um, uma passagem secreta. Então ela chegou na época da, do, do início da guerra a refugiar algumas pessoas Lá, esconder gente, lá nos porões da casa dela, da Rue de Berry, onde ela morou por 36 anos. Ela era apaixonada lá, ela fez o mundo dela com os cachorros, com as netas, para sair de lá mesmo só quando a chama se apagou. O perfume Shocking foi a, a fragrância assinatura da Schiaparelli. Mas ela teve outros. Então, não é que ela teve só esse perfume, tá gente? Ela teve outros. Mas esse foi o que mais uh, adquiriu representatividade. A Schiaparelli gostava muito de tridimensionalidade. Uma coisa que os surrealistas também gostavam bastante. E aí, veio uma coleção. É que ela era super detalhista, né? Ela fez um vestido chamado vestido esqueleto. Hélio Dali. Esse vestido esqueleto remetia às costelas, então era um tubo e tinha as costelas marcadas, então elas ficavam em volume para frente, assim do vestido, com uh, a com enchimento, e esse enchimento era realçado por pespontos. pontos É um dos vestidos também icônicos da Schiaparelli ela era detalhista ela sempre gostava de um elemento surpresa ela gostava de surpreender tanto é que ela usou insetos em uma coleção insetos ela distribuiu insetos bordados no chapéu de palha ela colocou insetos e um, um, um colar em plexiglass em, em uma forma de, de acrílico ela o resultado deveria ser chique. Aliás, essa é outra coisa que a Schiaparelli inovou. Além das coleções com tema, das coleções temáticas, vale lembrar que nessa época eles usavam muito ir a bailes, e os bailes tinham temas, era o grande, barato da alta sociedade, ela inovou usando a palavra chique. Ninguém tinha usado a palavra chique para moda, Usava, usavam outras palavras e ela foi a primeira a adotar essa palavra e tanto é que em entrevistas, tanto Hubert de Givenchy quanto Yves Saint-Laurent Saint se referenciam, reconheciam a chap era, era chique, ok? O vestido esqueleto fazia parte da coleção circo, uma coleção que, assim, causou em mais uma inovação. No início, os desfiles, as mulheres desfilavam, elas traziam um, um cartãozinho, né? E aí o cartãozinho com o número e pá, pá, o número. No desfile da coleção circo, ela colocou como se fosse um mestre de cerimônias, tal qual a gente tem num circo, né? Aquela pessoa do picadeiro, e ele ia anunciando, as pessoas iam saindo, e ele ia anunciando: criação tal, tarará, bordados de elefante, é, chapéu em forma de, de cone de sorvete bolsa em forma de balão, aí paralelamente ela colocou malabaristas, ela mandou colocar rede embaixo e ela colocou malabaristas e gente balançando para dentro e para fora. Então, diz que você olhava da praça, você via gente balançando pelas janelas da Maison Esquiparreli e foi um evento, foi um acontecimento. E isso não existia. Então, essa coisa do, do desfile-evento foi a Schiaparelli, a primeira. Foi ela que inventou, pode-se dizer, a primeira que fez, né, com performances, com esse tipo de coisa. E é muito o desfile que a gente conhece hoje em dia. A gente tem vários desfiles performáticos, a Maria Grazia Chiuri gosta muito de chamar a atenção para o espetáculo, assim como o Galeano também gostava, apesar de que o Galeano até ele mesmo fazia parte, os próprios vestidos iam de encontro à criação. No verão de 1938, a coleção Circo. Como eu falei, que trazia elefantes, trazendo também bordados de cavalos, bordados de palhaços. E a essa altura, a, a Gogo já era uma moça, que estava passando, já tinha terminado seus estudos na Suíça, e passava seu tempo em Londres, onde ela... Olha o que a Scap fez. Mandou a menina para Londres, então os pais dela não estavam errados, né? Para ela, justamente... Fazer toda a parte de debutante, conhecer quem se deve conhecer da sociedade, né? Per ser vista. Aliás, dizem que ser visto com a Schiaparelli era um sucesso absoluto. Dizem que todo mundo queria ser visto perto da que Schiaparelli. Dessa mesma época surge o um Vestido Gota, uma criação muito louca dela e do Dali que o que Dali faz um quadro, que as gotas caem, e aí vão ficando no corpo, e aí é esse que a Parelli pensa que no corpo, como se fosse um ácido, que aí corta a pele, porque arranca um pedaço, né, a tristeza meio que leva um pedaço, aí o que, que ela fez? Ela cortou pedaços de tecido, e quando você levantava o tecido, você viu uma outra cor, uma cor mais assim rosada. E aí era a cor da pele. É como se realmente talhasse a pessoa, a tristeza da pessoa. 1938, Outono, a coleção Pagan, aquela que vem os insetos. Em 38, 39, inverno, lembrar gente que nessa época é muito recente essa datação de usar o ano seguinte para o inverno, ou no caso do Brasil, o ano seguinte para o verão, uh, naquele tempo e até bem recentemente a gente falava os dois anos, então tá? a gente falava inverno 38, 39 e no Brasil seria verão 38, 39 evidentemente, Vem a coleção, a coleção Zodíaco Estrelas da Sorte. Nessa coleção que ela mostra esse broche. E aí, qual que é o grande astro rei? fibas o Sol. Aparece em uma criação, uma colaboração com Christian Berard, bordado por Lesage, em Dourado, o Sol é uma das, uh, das obras mais emblemáticas da Elza Schiaparelli. Ela foi comprada pela Daisy Fellows, que era uma miliardária, e os netos da Daisy Fellows doaram para o Museu da Moda e do Costume de Paris, Palais Gallia não é sempre que ele está em exposição, tá gente? Também vale lembrar que às vezes a gente pensa assim, ai que ir lá um dia, eu cheguei lá, não vi. Porque fica num acervo, são peças que elas não podem ficar muito tempo em pé por causa do peso do tecido, da idade do tecido e hoje e, e logicamente com o passar do tempo a delicadeza do bordado. Mas foi bordado pela Maison Lessage, a o grande contraste da frente que é simplérrima em Rosa Choque simples nada quando vira pá! aquele sol bordado maravilhoso é realmente arrebatador esse contraste e a beleza na primavera de 39 foi a última grande coleção da Elza Schiaparelli que foi inspirada na comédia dell'arte e olha que interessante, coleção Comédia dell'arte Arte ou uma comédia moderna? Olha o contraste aí e a criação que acompanha. Foi, evidentemente, com todos os pierros, com todas as, uh, as personagens que envolvem a Comédia dell'arte. Arte. Vem a guerra, Gogô então é chamada para trabalhar no exército francês e... Ela vem, Elsa, Lan... Jean Lanvin. Lanvin e outros tantos uh, estilistas, criadores ou maisons pensam em transferir sua maison, suas mesons para Biarritz. Afinal, a gente já tinha o, o histórico da Coco Chanel, que fez um super sucesso no período da Primeira Guerra Mundial, com sua boutique em... em Cidades malneárias, mas essa guerra foi bem diferente. E aí Coco Chanel, a primeira coisa que fez foi fechar sua loja e dizer guerra não tem moda. Não deu certo. Ah, a Chanel foi a primeira a fechar suas portas, tá? A Elsa, apesar de ter cidadania francesa, era considerada italiana pelos alemães e pelos italianos. Ou seja, isso já definia que ela tinha por obrigação de se posicionar ao lado dos alemães, assim como os italianos fizeram. E aí, ela, logicamente, não querendo, né, compactuar com os terrores da Segunda Guerra Mundial, ela vai e, não sei onde ela tava com a cabeça, fala assim, não, mas antes de eu ir, eu vou lançar uma coleção, porque... Precisa lançar uma coleção. Sabe aquela coisa? Eu acho que era inércia. A pessoa já devia estar acostumada a uma vida. Fala assim, mas é, a é Guerra. Não, então vou lançar uma coleção. Aí ela lança uma coleção, Cash and Carry, que é tipo, paga e leva. Que realmente é isso, Cash and Carry é isso. Paga e carrega, pague leva. Mas, é, realmente, ela teria sido um sucesso se não fosse a Guerra. Porque ela imagina tudo com bolsos enormes, que aí você não precisa levar a bolsa, então tudo você coloca nos bolsos, poderia ter sido um sucesso, mas foi um fiasco, ela então, em 1941, já nessa situação de cobrança, ela consegue ir para Lisboa, de Lisboa ela pega um navio e vai para Nova York, onde ela trabalha justamente uh, ajudando uh, a angariar fundos e suprimentos para a França. Seu ateliê continua aberto, com suas costureiras lá funcionando, mas não é ela mais que desenha. As roupas são roupas ou, ou roupas de coleções de, que já tinham existido, que existiam, ou encomendas, mas não comuns digamos assim porque não tinha mais lançamentos nem desfiles né é guerra em 1945 passada a guerra quatro anos depois em maio de 1945 Schiaparelli volta para Paris o brilho já não é o mesmo a sociedade já não é a mesma, é outra, e seu círculo de grandes criadores, artistas, aquela galera toda cult que ela andava, já não está mais lá. Né? A gente tem de lembrar que o Salvador Dalí voltou para a Espanha, o Picasso foi para o Sul, já não era mais a mesma coisa, e a sociedade não era mais a mesma coisa. Para tentar dar uma refrescada a estar a par e passo com seu tempo, a Chanel, não, a Schiaparelli, a Chanel estava fechada, a Schiaparelli vai e contrata um jovem talento, Hubert de Givenchy. Ele mesmo, aquele que fez da Audrey Hepburn sua maior uh, embaixatriz. Hubert de Givenchy é contratado para ser o gerente da boutique Schiaparelli na Place Vendôme. E ele diz que ela chegava e falava assim, Messie, o senhor gostaria de me acompanhar hoje para um jantar? Eu tenho que receber Greta Garbo, não sei se lhe interessa. Aí ele falava, claro, madame, posso lhe acompanhar? Ele pensava por dentro, Greta Garbo, e aí ele acompanhava. Ele disse que ela foi realmente alguém que o inspirou por toda a vida em suas criações. Foi, Ficou com ela até a loja fechar, até a maison fechar. Segundo ele, ela era uma revolucionária. Ele depois continuou, assim como Dali, a frequentar a casa na Rue de Berry, a ser muito amigo da Elza Schiaparelli. Em 1949, apesar de seus esforços, a coisa não anda tão bem, as vendas começam a cair. A revista Newsweek coloca ela na capa com o título Schiaparelli. A ah, chocante. Bom, isso já era muito bom, né? Mas nem tanto. Ela já não chocava mais as mulheres que já tinham como referência para se vestir a feminilidade do Dior. Todas aquelas regrinhas que o Dior impunha em como ser mais romântica, mais sensual, mais suave, mais do lar. Né? Esse que aparelho não era isso. Ela ainda tentou, mas chegou o dia. Em 1954, ela fez em 3 de fevereiro de 1954, ela fez sua última coleção, a apresentação da Fluid Line, linha fluida, que teve uma grande participação do Divanchi. e se a gente olha a coleção, a gente vai ver, tem até aqui no livro, a gente vai ver que tem uma influência muito grande, Daquele modelo fofura do Dior, sim. Aquela mulher correta, aquela mulher direitinha, né? Que não questiona muita coisa. Aqui a fluid line, olha. A fluid line tem um pouco de Givenchy, tem um pouco de Balenciaga. Se a gente olhar a quantidade de tecido, tem um tanto de Dior. Onde, de onde também a gente conclui que era tendência. Fazer dessa forma, o Dior inovou e a galera continuou no mesmo trem. Mas por, por tudo que a gente já viu aqui na nossa maratona Elza Schiaparelli, essa não era a Elza, esse modelo não tem a ver com nada daquelas criações incríveis e fantásticas, exóticas, exuberantes, excêntricas, que nós vimos nesse programa aqui. Digam, tem ou não tem? Nada, nada a ver. Então, Fluidline, por sua vez, também não decolou e a Elsa resolveu fechar a loja. Antes de fechar, ela fez dois vestidos vermelhos de festa muito especiais para suas netas. Marisa Berenson e Berinthia. Barry, que era o apelido dela. Berenson. As duas netas filhas da Gogo. Ah! O nome desse livro, gente, é Elsie Schiaparelles private album, se alguém quiser uh, adquirir, porque às vezes as pessoas perguntam de onde uh, minhas fontes, né, quais são, já mostrei o Prada, Schiaparelli Impossible Conversations, o catálogo da Sotheby's, e aí, falando de livros, é em 54 que a Elsa Schiaparelli lança Shocking, uma autobiografia. Olha, primeira edição, logo no início na contracapa, a gente tem aquele aquela aquele retrato alegórico que o Picasso fez dela, que eu acho que eu comentei aqui, que é justamente essa seria esse que é ele, uma pomba na gaiola. Uma pomba branca na gaiola e uma outra parte dela, uma pomba negra, representando que ela queria se libertar. Ela era fascinada com essa situação assim de querer se libertar. Primeira edição, ela trazia, já trazia. É, fotos, olha aqui, ó. Esse não é o primeiro suéter, mas é da linha de sweaters que alavancou a coleção dela. Que alavancou a maison dela, né? As criações. E olha o título. Uma vida shocking. Vida shocking. E o tom. Então ela realmente fez do rosa shocking sua cor assinatura. De 54 em diante ela vai viver na sua casa na Rue de Berry, com suas netas, com seus amigos e também sua casa de praia na Tunísia. Uh, e aí o tempo passa, ela tem, ela vai uh, ficando mais velha e tudo, até que em 8 de novembro de o 8 tá muito presente né, nos negócios dela uh, até que em 8 de novembro de 1973 ela então depois de uma série de, de derrames que ela vinha tendo ela tem um final no sono e morre ela vai dormir e morre e aí eu achei lindo que o Yves Saint Laurent Tchène ser Yves Saint Laurent Uh, falou, ele disse, quando ela morreu, Chique fechou seus olhos. Somente Chique poderia ter feito isso. Ela não teria permitido nenhuma outra pessoa fazê-lo. Ela tinha o domínio da vida dela. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa Maratona Schiaparelli. Ah! Vocês já viram que continua esse que aparelho? Bom, em 2007, Diego de La Valle, italiano, ma, italiano, dono daquela marca Tods, de sapatos e bolsas, comprou a marca. Ficou trabalhando com ela até 2013, quando reabriu a marca no mesmo endereço, 21 Place Vandoma e Nesse emblemático endereço e a partir de uh, janeiro de 2014, a Maison Escaparelli voltou a fazer parte da Câmara Sindical da Alta Costura. E também em janeiro de 2014, sua neta Marisa Berenson vendeu uma parte de, da coleção privada da Schiaparili, em um leilão na, na Christie's, que somou uma venda de 1,4 milhões de libras esterlinas. Infelizmente, a neta dela, Berinthea uh, Berry, que também foi uma fotógrafa de moda muito querida, muito amada, faleceu no primeiro avião que... Uh, bateu contra as torres gêmeas em setembro 11 uh, e aí foi isso a Marisa que chama a avó de Scap hoje já uma senhora mas sempre com uns olhinhos curiosos brilha quando fala da avó tem algumas acho que vocês podem achar também aqui no YouTube algumas coisas sobre isso Mas incrível Uh, é que realmente algumas peças, algumas coleções icônicas Alguns elementos icônicos da criação da Elza Schiaparelli Continuam na marca O atual estilista, tem, o fashion designer Tem feito bastante para reavivar isso Ah, e uma coisa que eu esqueci Antes que a gente termine ela, além dos sapatos diferentes e dos sweaters diferentes, uma coisa que também ela fez. Luvas que traziam as unhas vermelhas pintadas ou então com garras. Gente, essa mulher, vamos combinar? Dá pá virada, né? Mas eu adoro uma excentricidade. E você? Gostou da nossa Maratona Schiaparelli? Não esquece, se gostou de compartilhar, me segue no Instagram, ativa aqui para quando a gente tiver mais vídeos para você ser notificado, ativa o sininho, se inscreve, dá seu like, compartilha, porque nós precisamos de você. Espero que vocês tenham gostado, eu me vesti bem especialmente meio Schiaparelli assim, para vocês. Um beijo!